Galera, acaba de acontecer uma venda milionária, o que possivelmente foi, acho que a venda mais cara já realizada no marketplace de skins da China, que é o Buff163. Eu já falei do Buff no canal algumas vezes, resumidamente, aqui a maioria dos chineses compram e vendem skins CSGO e acaba de ser vendida aqui, mano, uma cauda de lotes por um preço milionário, velho. A gente tá falando lá na moeda da China de mais de um milhão, mano, mais de um milhão de Ewan. E a skin que foi vendida foi uma belezinha dessa daqui, uma Wild Lotus, só que com algo a mais, né? Ela tem quatro desse adesivinho aqui, que é o Reason Gaming Holográfico, hoje o terceiro adesivo mais caro do CSGO. Vou mostrar pra vocês como é que é essa skin, exatamente como que foi aí essa venda e falar se foi ou não foi a venda mais cara da história.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 o seguinte, eu já cobri aqui no canal algumas vendas milionárias de skins de CSGO, mas a que aconteceu hoje eu não esperava. Ela foi vendida por um preço muito alto mesmo. O título não é clickbait foi quase um milhão de reais por essa belezinha aqui, mano. Essa AK, Ward Lotus com 4 Reason Game holográfico, uma skin com float bem baixo também, 0.005 e ó, é uma skin incrível cara, mano, me dá um sorriso no rosto ver essa combinação aqui, que a China criou mais de uma vez, tá eu vou falar tudo sobre essa skin, sobre esse adesivo, sobre o quanto que ele vale, e olha isso aqui, mano que skin louca, tá, essa daqui é hoje galera, possivelmente uma das 5 skins de AK mais desejadas do CSGO, esse aqui, apesar de não ser o adesivo mais caro, é o adesivo que mais combina com essa AK em especial, né? Porque ela tem cores ali verde, laranja e o adesivo tem um degradê muito foda que vai ali do rosa, laranja, vermelho, amarelo, verde, azul. Então, fica muito irado esse kit aqui, velho. Esses quatro adesivos e essa AK. De acordo com o Flush Database, a gente tem três crafts já feitos na história aí das skins CSGO com quatro adesivos Reason Gaming em a casual de Lotus, mano. Os caras fizeram três vezes o mesmo craft e a acreditem ou não, mas todas estão na China hoje. Apesar desse perfil aqui ter uma bandeirinha do Canadá, eu sei que ele é, na verdade, um colecionador chinês e as outras duas também estão aí com colecionadores da China. Essa daqui, no caso, foi a vendida, né? 0.005. Eu conheço o dono antigo dessa skin, né? O cara que tinha ela antes do atual, que é agora um chinês, né? Que é esse cara aqui, mano. Lucas Umbus. Esse cara que tem umas skins iradas. Ele tem uma skin que vale 400 mil dólares. Enfim, ele tem várias skins loucas, então acho que ele vendeu uma delas aí. Mas vamos olhar aqui essa venda, vamos falar exatamente o valor, mano, que deu aqui para o vendedor. Ó, foram 1 milhão e 95 mil yuan. Tá certo? Tá certo. Beleza. Olha isso aqui, velho, Que maluquice. Hoje a gente tem esse valor aqui, ó. 837 mil reais em dólar. Daria mais ou menos 160 mil dólares. E esse adesivo aqui, ele custa 40 mil dólares. Então, olha só que louco. Quatro adesivos desse custaria 160 mil dólares. Foi o preço que a skin foi vendida. Então é quase como se a Wad Lotus tivesse entrado de graça nessa transação, mas na realidade a gente pode fazer uma outra conta para descobrir exatamente qual foi a porcentagem dos adesivos pagos. Que a galera na gringa chama isso de sticker price simplesmente né qual foi o sticker price ou o SP da arma é isso que eu vou descobrir agora tem hoje no mercado uma Macau de Lotos Infector New com float mais ou menos vendendo por cerca de 50 mil reais porém o preço de uma mesma Lord lotus só que com float muito bom tipo 0.00 já sobe para cerca de 75 mil reais essa daqui tá bem cara essa skin mano com float dois zeros depois do ponto não sei porquê mas eu simplesmente eu acho que é a demanda a galera da China tá querendo essa skin aqui pouco desgaste. Então, galera, levando em conta que essa cá sem assim, os adesivos custaria mais ou menos 75 mil reais, e ela foi vendida por 840 mil, reais, as contas que a gente tem aqui é que mais ou menos 90% do valor dos adesivos foram pagos, mano. Então, assim, esse valor aqui tá insano, cara. O adesivo segurou muito o preço dele. Eu nunca tinha visto isso antes acontecendo no cenário de Skincess Go, tá? Adesivos vendendo por 90% do valor deles quando aplicados no uma skin é algo novo pra mim. Eu acho que nunca tinha visto isso mesmo, tá? E é por isso que essa skin vendeu por quase 900 mil reais, velho. Porque é uma skin muito desejada pra craftar. Que custaria 10% a mais. Passa de 900 mil reais se alguém quisesse comprar essa caça sem os adesivos. Comprar os quatro adesivos e craftar. Mano, é uma das skins mais desejadas do CSGO. Hoje a galera tá se preparando para a Cersei 2. Muitas, mas muitas skins high tier estão sendo vendidas: facas Blue Jams, AKs Blue gems. AKs com adesivos. Mano, parece que o mercado tá esquentadíssimo. E é isso, mano. A notícia que eu queria passar é que, bom, isso aqui é real, velho. O negócio vendeu por 800k. Teria uma taxinha, tá? De 2,5%. Então, vou fazer as contas. Se o vendedor realmente vendeu por 840 mil reais, ali que é o que a gente viu, né? Teria uma, taxa, teria uma taxinha de 2,5%. Então, o valor final seria perto aí de 820 mil reais em cash. Caraca, muito cara essa skin de CSGO, mano. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da noticiazinha aí, mano, que o mercado de skins tá subindo, quem tá investindo tá, quem não tá investindo tá perdendo oportunidade, tem vários vídeos no canal aí falando sobre possíveis itens que eu acho que vão subir muito de preço nesse ano, assista, assista o vídeo aí que eu tô indicando para você na tela, a gente se vê na próxima, um abraço, falou!